Oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer essa sainha aqui, ó Sainha jeans aqui, a sainha nala Olha só que linda que é essa sainha, gente Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal Mas antes de nós ir lá fazer a nossa sainha Eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva E ative o sininho para receber as notificações assim Toda vez que eu fizer vídeo novo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 povo, vamos fazer então hoje a saia Nala Pirighetti. Nala por quê? Porque é o nome da bebê, da nossa querida Cris, a minha pimentinha lá do grupo, do, dos grupos, né? Que ela está no grupo online e no grupo temático. Então, ela me mandou um vídeo muito engraçado de uma cachorra usando uma saia jeans, muito lindinho, né? Então ela disse: Eu queria para usar na minha nala Aí eu disse: Então tá, então vamos fazer. Mas isso foi ano passado e a gente, nesse meio tempo, acabou demorando acabou acontecendo várias coisas e não tive tempo de fazer. E agora, esse ano, saiu Cris, saiu a saia e ficou maravilhosa, né? Então, vamos fazer a saia, então, Cris. Vamos fazer hoje a nossa saia da nossa piriguete Nala. Vamos lá. Então, vamos... O que a gente vai precisar? A gente vai fazer com jeans, tá? Então, a gente vai precisar dos moldes, botõezinhos Rita, tá? Mas você pode estar tá usando aqueles botões dourado também, cromado, né? Vai ficar mais cara, vai agregar mais a peça, vai ter que colocar um valorzinho a mais aí para vender, mas fica lindo, tá? Eu vou colocar uma correntinha também, né, para dar um charme, né? A saia que a gente vai fazer tamanho 3, então, para essa saia a gente vai usar 21 centímetros, tá? Essas correntinhas a gente compra nas, nos armarinhos, nas lojas que vendem aviamento, a gente compra por metro, tá? Ah, se você não quiser colocar, quiser colocar pérola, quiser colocar outros enfeites, fica à sua disposição, tá bom? Então, e os moldes, né? Aqui é o nosso cos, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Esse molde aqui, parte de cima da saia, uma vez dobrado, parte de baixo da saia, uma vez dobrado, filete do cinto, cinco vezes, tá? Tá? E o bolso, duas vezes. Então, isso que a gente vai usar para fazer a nossa sainha, tá? É rapidinho, dois toques. Vem comigo, vamos fazer essa saia, então. Bora lá! Vamos começar aqui, com essa parte aqui, tá? Com esse molde aqui. Vamos achar o nosso meio aqui. O nosso meio aqui. um pique, tá? Que o nosso pique aqui é o nosso meio. Eu gosto de fazer um risco com o meu giz aqui. Eu sei que aqui é o meu meio, OK? Aqui a gente vai passar a costura, pezinho de cá em cima do risco que a gente fez e passar a costura aqui, tá? Olha lá. Pezinho em cima do risco. Vamos lá. E agora, esse pezinho em cima da costura. E vamos passar uma costura aqui. Ar... Ok? Ok? A parte pronta, vamos pegar o nosso bolso aqui no nosso molde, tem aonde vai o nosso bolso. Eu gosto de já deixar marcado, né? Então eu tenho esse. Tem giz aqui dentro. Também compra nas lojas de aviamento, tá? Marcadinho aqui o meu bolso, aonde que é o meu bolso, tá vendo? Olha marcadinho. Agora eu faço uma marcação certinha. Faço de novo aqui, meço aqui certinho Dou uma batidinha aqui E eu já tenho as marcações aonde que eu vou pôr os meus dois bolsos Ok? Olha só Ok? Isso aqui você compra em lojinha de aviamento também, tá? Aí, tem um pozinho que você coloca aqui dentro, ok? Agora, vamos pegar os nossos bolsos. Vamos fazer as bainhas, né? Aqui em cima, dobrar aqui. Você pode passar o bolso, né? Fica mais fácil aqui, o bem mais fácil você passar o bolso, tá? O papelão e passa o bolso. Aqui eu já dobro aqui no olho mesmo, né? No olho, no olho mesmo aqui pra que ele fique... Tamanho certinho que eu quero coloco aqui certinho aonde eu quero que fique tá na medição onde eu coloquei passa a mesma coisa com o outro como eu disse se você passar no ferro tá passa no ferro certinho para ser mais rápido né E vamos pegar o no nosso bolso. Vamos fazer a bainha aqui. Se você quiser fazer uma limpeza na over, né? Você pode fazer. aqui vamos pegar esse molde aqui, tá? Vamos pregar aqui, ok? Biquinho aqui, aqui. E a gente vai pregar aqui. Curvatura certinha, tá? Chegou aqui no biquinho, tira, e ajeita aqui. Assim. Agora aqui, a gente... Deita a costura pra cá, tá? E vamos... Rebater aqui, tá? Esse pezinho nessa costura, tá? Seguindo certinho. Chegou aqui... A aqui E segue Agora, com esse pezinho em cima da costura que você acabou de fazer Você vai vir fazendo a mesma coisa, tá? Com esse pezinho em cima da costura, você vem fazendo a mesma coisa, ok? Agora, vamos dar acabamento aqui do lado, tá? Mesma coisa do outro lado. Vamos pegar filete do cinto é cinco vezes. Eu corto cinco vezes, porém assim, tá? Pra ficar mais fácil de fazer. Eu dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez aqui no meio, tá? Agora eu meço aqui cinco vezes, cinco vezes, ok. Vamos pegar os nossos cos. fazer um pique aqui no meio, aqui no meio, dobra mais uma vez, e mais uma vez, aqui, ó. e agora faz um piquezinho aqui, e outro aqui. assim, ó, os nossos... Aí, a gente sabe que um vai aqui, o outro vai aqui, o outro vai aqui, um aqui. Ok? Três dedos, meio, três dedo, três dedo, outro. Três dedo, três dedo, outro. Não tem erro. Ok? Então, é isso, gente. Daí, a gente vai colocar um alfinete. Pra gente prender os nossos... nossos filetes aqui E agora vamos prender uma parte aqui, a parte de baixo dos nossos filetes, tá? Três dedos aqui, nosso meio. Então a gente vai pegar a nossa corrente, colocar aqui no nosso meio e nesse último. Corrente no meio, no último aqui a gente coloca também, tá? Que daí vai ficar assim, ok? E vamos prender em cima agora. Quiser é fazer um cintinho aqui também vai ficar bonito. filete. Cós, ok. Vamos pegar a nossa saia, meio certinho. Vamos fazer nosso pique aqui, meio filete do meio. Vamos colocar a nossa saia aqui. Tá? Ó, começo da saia vai aqui, ó. Vai aqui no nosso filete. Pegar o nosso filete, ó. Ah. E aqui, a gente vai pegar a nossa saia. Cuida pra não pegar a nossa corrente junto, né? Porque senão vai quebrar a agulha. Joga a corrente pra baixo aqui, tá? Pra não quebrar a agulha. E vamos pegar a nossa saia aqui. Se você já se sentir segura para pegar os dois cós numa vez só, fique à vontade, tá, gente? Eu só não tô pegando os dois, os dois numa vez só, porque um, o objetivo aqui é ensinar as meninas que não têm experiência. Ó, já dá já tem uma noção de como que vai ficar a nossa sainha, né? Agora, então, a gente vai pegar o outro cos, e pegar o outro cos, tá? Outro cos, sai a virada para cima do cos aqui, né? A corrente sempre para cá. E aqui você coloca o cos uma vez, em cima do outro, ok? vamos então, bora lá. Vamos começar daqui. só seguir costurando uma peça rápida de fazer não tem segredo mais linda né gente vamos combinar é um corte diferente de saia jeans gente, joga essa corrente lá pra baixo, tá? Você já costurou ali, joga ela pra lá, enrola tua saia aqui, tudo aqui pra dentro, e aqui, você vai passar a costura aqui, tá? Tudo pra dentro ali. deixar só a parte. Só um buraquinho para você virar a tua peça aqui no meio. Daí você deixa para poder virar a tua peça. Sai aqui para você voltar a Aqui você tira os biquinhos e vira a tua peça aqui. Viramos a peça Agora a gente vai Prespontar o nosso cinto aqui E aproveitar e fechar Esse buraco aqui que a gente deixou Pra virar a peça Ok? Bora lá então Gente, aqui vocês jogam a corrente para cá, tá para cima aqui para não quebrar a agulha de vocês. Lembrando, se vocês quiserem essa modelagem completa e todos os tamanhos, impressão fácil, ela está disponível lá no nosso site, tá? mold.com.br Temos o link do site aqui embaixo também para você, caso você não consiga pegar enquanto eu tô falando. Tem um link aqui também, tá? Todos os vídeos que estão aqui no canal já tem modelagem disponível à venda lá no nosso site. Então, fique à vontade. Bom, gente, lembrando também que essa criação quem pediu foi a Cris Que ela faz parte dos nossos grupos online Os grupos que são pagos mensais E todo mês disponibiliza o molde lá pra turma Olha só como que ficou a nossa saída Bom, gente, aqui agora a gente vai colocar botõezinhos, tá? É aqui, botõezinhos Vai ficar assim. Nossa maravilhosa saia, né? Que ficou um charme essa saia. Ficou muito lindinha essa saia. Mini, mini saia, né? Então, eu vou lá colocar botãozinho e já volto com a peça pronta para mostrar para vocês como que ficou. Ok? Já voltamos. Olha só como que ficou. A nossa sainha. Nossa saia piriguete na Nala. Nala, né? Olha só. Ó, gente, que linda que ficou. Ficou maravilhosa, né, gente? Com uma blusinha, né? Um camisetinho. Fica show de bola. Olha só. Né? A gente fez esse camisete no outro vídeo. Então, fica uma peça. Você pode... Olha só. Que linda A gente fez esse camisete no outro vídeo. E hoje a gente fez a sainha. Essas duas modelagens estão disponíveis lá, à venda, lá no nosso site. Olha só, que linda, gente, que ficou a Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também, meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, bora fazer muitas sainhas, muitos camisetes, muitas roupinhas. Tá bom, gente? Qualquer coisa, qualquer modelagem pet, você pensou em modelagem pet, vai no site da Animania, porque lá tem tudo, tudo que você imaginar de modelagem para pet, você só encontra lá na, no site Animania Pet Mold, tá? Www .animaniapetmold .com br Você que quer fazer as peças para entrar no mundo pet arrasando, não pode ficar de fora, não pode deixar... De dar uma olhada lá no nosso site, tenho certeza que você vai amar. Então, dá uma passada lá, tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, tchau, fiquem com Deus. Tchau!